Olá, eu sou Fábio Mesquita, diretor do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais. Estou aqui hoje para convidar vocês para participar do Fórum de Consultas Regionais, que vão ser organizados em diversas regiões brasileiras. Dois no Nordeste, um no Norte, um no Centro-Oeste, um no Sudeste e um no Sul. Os fóruns vão tratar de questões relacionadas a HIV AIDS, hepatites e DSTs. E eh, eles ajudarão a gente a definir uma agenda de prioridades, sobretudo no pós-2015, para discutir não só o presente da luta contra esses agravos, mas também o futuro e o que nos une é, como diversos atores que trabalham nessas questões. Você, que trabalha como pesquisador, você das universidades, você é, das ONGs de hepatites, das ONGs de AIDS, é, você é, que trabalha com populações mais específicas e que trabalha na sociedade civil com essas populações, você coordenador municipal, você coordenador estadual, você, da equipe de vigilância de cada um eh, dos estados brasileiros e dos municípios, é a oportunidade eh, de contribuir com essa discussão sobre o que fazer daqui para frente, no sentido de incorporar inovação, incorporar as novas tecnologias, eh, tratar dessas questões baseado em evidência e, com essa mobilização a participação de todos para uma resposta melhor. Informações sobre essa iniciativa você pode encontrar aqui, nesse site, onde você vê todos os detalhes e o roteiro que vai nortear nossas discussões durante esses fóruns regionais. Nós juntos temos certeza que poderemos enfrentar melhor todos esses agravos à saúde, melhorando a saúde do Brasil. Participe!